Estamos trabalhando neste ano a questão das diretrizes curriculares. E o que eu gostaria de conversar? Da necessidade de, na nossa formação, termos o um cenário, a realidade nacional presente. O que se tem percebido é o desconhecimento desse estudante do que ocorre em diferentes áreas. Acho significativo essa discussão para que esteja presente no dia a dia de nossa formação as múltiplas dificuldades que temos percebido no cenário nacional a ideia da nossa formação contemplar ah, o que é o cenário nacional o que são as nossas realidades para que na hora de estarmos inseridos no mercado podemos minimamente responder aquilo que é demandado a nossa categoria.